Olá tudo bem olha só a blusinha que eu vou fazer hoje essa daqui tá bom ela é assim ela é feita aqui por cima tá depois fazendo já a manga nessa parte toda ok depois a gente faz essa parte de baixo tá e já termina aqui depois só fazer os acabamentos que são bem facinho é duas carreiras e fica bem bonitinho. Ó, ok, e o ponto é assim. Bom, eu tenho a blusa branca, né? Que eu postei o ponto aí. Muitas pessoas me pediram, né? Para eu estar fazendo a blusa. Eu usei outro ponto aí, eu vou estar. Explicando para vocês como vocês podem estar mudando o ponto e fazendo com o ponto que vocês quiserem, tá? Para qualquer tamanho. Esse tamanho aqui é o tamanho P, tá bom? Então, bora lá. Bom, para quem não sabe de qual blusa, né? Que eu estava explicando lá no começo, tá? Essa daqui. Eu recebi bastante pedido, né? É como fazer essa blusa e tal né então hoje eu vou estar fazendo ela tá ela é feita aqui com essa parte aqui primeiro depois eu faço a outra parte das costas né e depois o corpo e o corpo é feito circular tá não tem costura ok não tem costura e essa blusa é bem mais fácil você fazer desta maneira do que você fazer dois retângulos depois você fazer as mangas separado, tá? Ela é bem mais fácil fazendo dessa forma aqui. E eu vou passar, né? Cada um tem um modo de fazer, você pode fazer em duas partes ou desse modo que eu vou passar para vocês, tá? Esse modo que eu faria essa blusa, bem simples, ok? E eu vou explicar para vocês também como fazer, né? De baixo para cima, porque aqui no caso eu tô fazendo de cima para baixo, tá? Eu vou explicar para vocês como fazer de baixo para cima, que praticamente é igual, tá? Só tem umas modificações, ok? Então, aqui, como eu faria de baixo para cima, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é uma correntinha, tá? Múltiplo do ponto, ou esse. Ou qualquer outro que você escolheu, tá? Você vai fazer lá, por exemplo, aqui é múltiplo de 8. Então, vou fazer 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. E vou envolver ali, né? Pra ver se consigo fechar no busto. Fechou? Você faz um ponto baixíssimo e começa a fazer, né? O ponto fantasia. Isso serve também para qualquer outro ponto que você escolheu, né? Se, por exemplo, o múltiplo for diferente não tem problema é múltiplo de 12 de 15 então você vai fazer lá o múltiplo de 12 ou de 15 tá e vai fazer a mesma coisa ok se por exemplo o ponto fantasia que você escolheu é múltiplo de 12 mais três então logicamente que você vai fazer só múltiplo de 12 aqueles três não precisa raramente é Preciso usar as correntinhas essas. Normalmente, quando você faz em círculo, não precisa, tá? Então tá. Você vai fazer até chegar debaixo do braço. Aqui você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Você chegou aqui debaixo do braço. O que, que você vai fazer? Bom, aqui você vai fazer umas correntinhas múltiplo do ponto que você escolheu. Aqui, por exemplo, é múltiplo de 8. Então, eu vou fazer 8 mais 8 mais 8 e vou colocar mais um. E pronto, corto minha linha e deixo ali em espera. Né? Aí, eu tô com a minha agulha aqui, né? Faz de conta que eu estou com a minha agulha aqui. Eu vou fazer a mesma coisa ali. 8 mais 8, mais 8, só que eu não preciso colocar o mais um. Esse ponto é múltiplo de 8 mais 1. Então, aqui no começo, eu não vou colocar, né? O mais um, eu vou colocar lá no final. Então, ali no final eu fiz 8 mais 8 mais 8, mais um. Tá? Cortei o meu fio e deixei lá as correntinhas aqui em espera, tá? Tô com a minha agulha aqui, né? Faz de conta que eu tô com a minha agulha aqui. Então, eu vou fazer as correntinhas: 8 mais 8, mais 8, tá? aí sim eu vou eu vou seguir fazendo o ponto fantasia né eu subo lá as correntinhas necessárias e vou começar a fazer a carreira da onde eu parei não importa se eu parei na primeira carreira se eu parei na carreira na metade tá eu vou seguir fazendo o meu ponto fantasia aqui ok e vou Fazer até aqui. Chegou aqui, tem lá as correntinhas, aí eu vou continuar fazendo a mesma coisa até chegar ali no final. Depois eu volto. Então, eu vou e volto, vou e volto. E vou fazer isso até quanto? Né? Quantos centímetros eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer do tamanho para minha cava, tá? Então, aqui, para esse tamanho P, aqui tem 39 centímetros, tá? de largura. Aqui, tem 39, tá sem puxar sem nada, 39, OK? E aqui Aqui de altura, pra minha cava, eu fiz com 17, porque Porque essa blusa, a manguinha é bem larga, tá? Então eu fiz com 17. Eu poderia muito bem fazer com 16 aqui. Com 16 ficaria, né? Aí você falaria: "Ah, ficou até ficou bom", né? Não tem problema nenhum. Então, para o tamanho P eu faria 16, né? 17 centímetros. Pro tamanho M, eu faria com 17, 18 centímetros pro tamanho G, 18, 19, 20, até 20 centímetros. Tudo bem, eu faria. Tá, se eu quiser. Depende muito né, do modo que eu quero a minha manga. só eu quero bem larguinha, eu quero mais ou menos. Se eu quero mais justa, isso depende. Né de como você vai querer, tá? Então, aqui é só você ir lá e ficar medindo. Você experimenta a blusa e vai medindo pra ver, tá bom, ou pega uma camiseta, como eu sempre falo, uma blusa e vê lá, ou pega a fita métrica, mede, fala assim. Ah, meu tamanho é m, então tá com 18 centímetros, ah, mas dá pra desmanchar uma carreira, vai ficar melhor ainda, então. Tudo bem, você pode fazer com 17 centímetros também, sem problema nenhum. Tá, depende muito do, do jeito que você vai querer, e aqui, né, nessa parte, foi como eu falei no vídeo. Vocês vão estar tá, é, vendo, né? Como foi a explicação para vocês fazerem aqui, tá? Não tem problema nenhum. Lá é, na videoaula eu explico, ok? Então é isso, é muito, muito fácil de fazer de baixo para cima, tanto como de cima para baixo, e fica muito mais fácil você fazer modelo assim do que parte separada. Você também pode fazer em duas partes, por exemplo, faz a parte da frente aqui com as mangas, já e a parte de baixo, depois você faz a outra parte das costas, exatamente igual também dá certo. Só que aí você vai ter que costurar nas laterais, debaixo do braço, no ombro né e tudo mais ok bom eu vou estar utilizando essa linha de a costa uno tá aqui do japão ok bom aqui agulha compatível é a número 5 que é de 3 milímetros até o número 6 que é 3.5 milímetros tá bom ela tem 70% de nylon e 30% de acrílico 35 gramas 115 metros ok uma observação vocês podem estar utilizando qualquer linha tá então aí na sua cidade tem uma certa linha mas não tem a outra então fica meio complicado tá então é o seguinte vocês podem estar utilizando uma linha mais fininha né Ou uma linha mais grossa tanto faz Ok, então, qualquer linha, qualquer agulha, tá bom? Olha, gente, não sei desenhar, tá? <risos> Se quiserem rir do meu desenho, tudo bem. Então, aqui é o seguinte: tá, você vai esticar o braço, vai pedir ajuda para alguém, né? Para medir para você. Eu, no meu caso, eu pedi pro Fernando medir para mim. Tá, então, aqui para você fazer a blusa. Né? Você logicamente você vai fazer com a parte de cima, tá? Você vai fazer aqui a parte de cima e depois a parte de baixo. Aqui assim, a blusa, tá? Então, aqui já vai ter a manga. Então, você tem que medir assim, dessa forma. Se você quiser, com a manga comprida, você vai medir do punho até o outro punho, tá? Se você quiser até o cotovelo, aqui onde eu fiz a bolinha, então você vai fazer daqui até aqui, né? Você vai medir, tá bom? Eu, no meu caso, eu fiz aqui, ó, mais ou menos no meio do braço até o outro meio do braço, tá? Então, eu fico com o braço esticado e a pessoa vai lá e mede pra mim, tá bom? Então, é assim que eu vou começar. Bom, você pode escolher qualquer ponto que você quiser eu escolhi esse tá então é o que eu falei pra vocês antes né nos vídeos anteriores o múltiplo é muito importante né Por quê? porque sem o múltiplo você não consegue fazer assim de imediato né você vai quebrar muito mais a cabeça do que você saber no múltiplo tá então o múltiplo tem que aprender de qualquer jeito né? não tem a não dá pra pular né vamos dizer assim não dá pra pular aquela parte você tem que saber mesmo tá então olha só esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então eu vou fazer aqui 8 mais, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 até dar os centímetros que eu quero então por exemplo deu lá né 90 centímetros então você marca ali 90 centímetros você vai fazer uma correntinha de 90 centímetros múltiplo de 8 tá se seu ponto por múltiplo de 12 então você vai fazer múltiplo de 12 12 mais 12 mais 12 mais 12 vai indo ok é muito simples você vai lá e anota tá então aqui eu comecei fazendo 129 correntinhas, ok. Então, aqui eu vou fazer uma amostra do ponto, ok. Bom, aí você vai fazer lá o tamanho que vocês quiserem, tá? Com a linha que vocês escolheram, com a agulha, né? Compatível com a linha e com o ponto que vocês escolheram, ok. Então, aqui é o seguinte. Eu vou começar fazendo uma, duas, três correntinhas, vou contar, só que eu ao invés de trabalhar assim, eu vou virar aqui, né? As correntinhas ao contrário, tá? Então, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, aqui na sexta correntinha, eu pego essa laçadinha aqui, tá? Que a correntinha está no avesso, tá? e faço aqui um ponto altíssimo ou ponto alongado. Da mesma forma que eu estou fazendo agora, é como eu fiz aqui, tá? Uma correntinha de separação e aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto altíssimo ou alongado, do jeito que vocês quiserem chamar, tá? Faço uma correntinha de espaço, vou contar novamente, ó. Um, dois, três, aqui no quarto, eu pego a laçadinha aqui no avesso da correntinha e faço meu ponto alongado, mais uma correntinha e mais um ponto alongado, uma correntinha de separação. Novamente, um, dois, três, aqui no quarto, pego aqui a laçadinha, tá? E faço mais um ponto aqui. E assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, tá? Somente ponto B, ok? Bom, chegando aqui no final, eu pulo um, venho aqui no seguinte, na última correntinha, e faço aqui meu último ponto, ok? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar, tá? vem aqui no primeiro ponto ver e faço aqui dentro um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas Vem no próximo ponto ver né, nesse espaço aqui dentro tá e prendo com um ponto baixo e vou repetir isso até o final aqui três quatro cinco e um ponto baixo dentro do ponto V, ok então, aqui para terminar, faço duas correntinhas. Tá, vou pular uma correntinha na segunda correntinha. Eu faço meu ponto alongado. Tá? Faço uma correntinha, viro aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Dentro dessa argolinha, eu vou fazer três pontos. Altíssimos, aqui ou alongado, tá? Faço uma, duas, três correntinhas na próxima argolinha. Eu prendo com um ponto baixo, faço as três correntinhas e vou repetir aqui meu grupinho de três pontos alongados. O ponto altíssimo, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo. Ó, três correntinhas. Na próxima argolinha ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha o meu grupinho de três pontos altíssimo ou alongado tá então aqui para terminar fiz as três correntinhas vou pular um dois, aqui no terceiro eu faço meu ponto baixo ok a próxima carreira eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar tá Agora eu vou trabalhar aqui nos grupinhos, ok? Então, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto aqui, faço uma correntinha. Aqui no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto, faço uma correntinha, aqui no mesmo lugar, mais um ponto aqui, faço uma correntinha, e aqui no último eu faço mais um ponto, ok? Faço uma correntinha de espaço e passo para o próximo grupinho fazendo a mesma coisa. Então, aqui é uma repetição. Faço um ponto altíssimo, uma correntinha, no ponto seguinte faço um ponto altíssimo, uma correntinha e mais um ponto aqui. No mesmo lugar, tá? Fazendo ponto V aqui no meio. Faço uma correntinha e no último eu faço mais um ponto. Faço uma correntinha de espaço e passo para o próximo grupinho fazendo a mesma coisa, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então, aqui eu não faço correntinha, tá? Eu venho direto aqui no último ponto, no ponto baixo e faço meu último ponto aqui, ok? Assim eu termino a minha carreira. Faço uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Vou dar uma laçada, vou vir aqui nesse primeiro espaço e vou fazer aqui meus dois pontos dentro desse mesmo espaço. Bem no espaço seguinte, eu vou fazer um, dois e três pontos aqui dentro, tá? Agora aqui eu vou repetir mais dois. Ok, aqui nesse espaço onde tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Passo aqui para o primeiro espaço e vou repetir. Então, aqui no primeiro, eu faço dois pontos nesse mesmo lugar. Aqui no espaço seguinte, eu faço três pontos no mesmo lugar. Aqui dois e três aqui no espaço seguinte eu faço dois novamente e aqui onde tem uma correntinha faço um ponto baixo ok então aqui pra terminar aqui nessa correntinha aqui eu faço um ponto baixo tá Então vou fazer aqui uma duas três correntinhas para dar altura e duas de espaço são cinco correntinhas. Vou virar. Eu vou pular aqui um, dois. Aqui no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Aqui no seguinte um ponto baixo. Aqui no seguinte um ponto baixo. Tá? Faço aqui duas correntinhas de espaço. Dou uma laçada. Venho aqui no ponto baixo e faço aqui um ponto altíssimo. Duas correntinhas. Pulo 12 um, aqui no terceiro, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo e no seguinte, um ponto baixo. Então já estou repetindo, tá? Duas correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto altíssimo. Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então aqui para terminar, eu faço as duas correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço meu ponto alto alongado aqui, tá? Agora eu vou voltar a primeira carreira que é a do ponto V, ok? Então aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, viro, tá? Aqui nesse espaço eu faço aqui um ponto V, tá? Um ponto V simples. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui nesse próximo espaço, tá? E faço meu ponto V. Ok? Faço uma correntinha de espaço e aqui no próximo espaço eu faço novamente meu ponto V. Então, agora eu vou repetir uma correntinha e aqui no, no próximo espaço, meu ponto B, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais.